Eu vejo a vida que prossegue enquanto as câmeras seguem Enquanto o águia escolta, enquanto isso No planalto, helicóptero cheio de cocaína justiça arrancou as vendas Pra ver bem que ela termine Que a consciência ilumine esse vale da escuridão Que haja ciência, que ainda há tempo Basta manter o. pés no chão Não é rap é meu. Não é meu, é é meu, Não meu, Não que Não Não meu, meu. é o é o seu É Retirado do ar, que agora, agora é forte. Co... eu te digo? É não sabe mais contar, não sabe contar grito. grito Coisa Sabe que esse cara eu vou esquadrar. Você que não aprendeu a contar, sua vez passou e continua a rimar. Cala sua boca, foi fui é parceiro. Seu peço aqui não tem capricho. Você traz do um caixão, gordão desse jeito pra você é caçamba de bicho. <risos> rimar comigo, mano, mas não fez um ataque Agora acabo contigo, meu parça Você vai sentir o baque Pego a sua cara hoje, mano, e uso ela como a tabaque. Fica tranquilo, meu parça Que agora acabo contigo você na destreza Não é capoeira, mas se você vem rimar comigo, mano, eu passo a rasteira Fica tranquilo, meu parça Hoje, meu mano, você não manda nem improvisação. Por isso que com você, parça, é somente uma sessão Não, não é nervosismo, é que essa porra aqui me dá a emoção, afinal não tem como se o rap aquece o meu coração Você não entende o que eu digo nesse instante você vê que que o papo é torto. É quase que ninguém mandou um ataque em você Afinal <mazônia> que é só <sou> topo do morto Falou coração, tá ligado você que meu coração Se o rap é seu coração Agora entendi por que tá falhando agora cê tá Hoje aqui MJ, tá <Miller> Hoje aqui a sua certeza Pois para parceiro, nesse cara não se aproxima Quando pegar o microfone você desanima Porque aqui na batalha cê nunca entra o clima Eles olham até o coração para pra escutar rima ah. Ah. Ah. Eu sou peso morto, parça Hoje eu não tô sozinho, eu vou te matar meu parça Hoje você e seu amiguinho, fica tranquilo né parça Uh, uh. Uh. Hey. Uh. Aí eu vou mandando aqui na improvisação Mandando sempre o que está ali junto com os irmão Tranquilo, agora acabo com você meu mano sei que você não vai aguentar no proceder aqui a rima, a linha e calma Carro com você, truta e leva sua alma Só que hoje é que você vai parar no chão A gente já sabe que você não aguenta só sou calma, só caralho, o ATM deu todo Mas esse caramba eu, eu tenho o que me já Cê sabe nessa dica, parceiro, eu vou falar Você falou que eu amo o Gasparzinho vacilão Entende, mano, que você não entende Essa questão O Gasparzinho é o fantasma camarada No caso, o fantasma se não, o tempo é só Pode falar, você falou de novo, é minha vez Só que hoje que eu vim destronar esse rei, então Pra entender fruta, você acha que aguenta comigo nessa conduta? Tá dando risadinha, né? de rima? Essa é que é quando sou inteiro, é sou uma lata. mano, desanima. Tá ligado, parça? Eu chego aqui na rima, mostrando pra você que eu tô sempre na ativa. Sua mente é um ponteiro, parça e só tá faltando umas pilhas. Com certeza, falta pilha, mas esse cara é pra você. Só falta rima, De quase é falou de apologia, atacar. Mas se liga que agora eu vou chegar, vai te explicar. Então se liga, mano, até a cena do Case. E o império contra-ataque, então me instala em Dart Vader. É o Jay Sweater. Mas eu acho que uma coisa você não entendeu. Você pode até ser o um Dart Vader. Mas no fim do filme, você não percebeu que ele morreu.